What's up guys? Yo! Tô aqui com o Gavin do canal Small Advantages É, sou eu <risos> E hoje nós vamos reagir os atrasados do ENEM Gavin, você conhece o que, essa prova ENEM? É, eu conheço a prova, Ok. Sim é tipo tem aqui nos Estados Unidos duas que são parecidas uh, o SAT uh -huh. e ACT, ACT. Né? É. depois do ensino médio ou no no seu último ano do ensino médio você faça prova é. para entrar na faculdade né tá. Dependendo da nota que você claro você ganha na na prova é. tá no Brasil, você só pode fazer essa prova uma vez por ano Ah, é? Aham, uh -huh. então... Nossa, para a gente foi tipo, sei lá, cada S mês você pode tentar de novo, né? Aham, uh -huh. qualquer tipo, se você quer fazer 10 vezes aqui nos Estados Unidos, dá para fazer 10 vezes, né? É. No, no Brasil é só uma vez por ano que você Nossa. pode fazer E se você, se você chegar atrasado você não pode entrar, nem um minuto, nem um segundo, nem 10 segundos Nossa, aposados. mas isso é difícil para brasileiro então, né? Tem chegar mulher. na hora certa <risos> Ah, brincadeirinho Vamos ver, mas é, é verdade tipo, Tem tem bastante pessoas que tem dificuldade em chegar na hora certa tá. Mesmo que tem essa prova muito importante é. Um, Então, é, é quase um... É quase um evento e um feriado no Brasil uh, que as pessoas gostam de, de assistir. Há demoras de certas pessoas? Uhum, as pessoas que estão atrasadas na, Nossa. na prova ah, tá. Então agora nós vamos assistir alguns vídeos onde uh, os alunos atras uh, chegam atrasados Tá bom, legal! Eu, eu já assisti alguns partes desses vídeos, mas, já. Eu, uhum, mas eu, quero, eu quero mostrar para vocês Tá, também. e quando é que acontece? Ah... Uh, Qual mês? Acho que aconteceu na semana passada A semana ah, passada é? no Brasil Então uh -huh. sempre em novembro? Ah... Uh, acho que sim Tá... então Ok, então isso é... Show, show dos... dos atrasados do NM <risos> É... Oh, é real? Aham uh -huh. Opa então esse é o portão, né? Tá <risos> Tipo, ela, ela não pode entrar <risos> Ela não pode entrar <risos> <risos> Nossa os grades uh -huh. Que triste Eles estão gritando, ó, tão fashion! <risos> pra se... zoar! As, uh -huh. as... Nossa! Como se fosse um jogo de futebol. É. Tipo, e todos eles são, são bebendo cerveja, assistindo as coisas. Os, ah, é! Os atrasados. Mas tem, tipo, a reportagem. <risos> tem que segurar. Policiais. Uh -huh. <risos> Segurante. É bem um bem um show mesmo. Nossa. aqui é um outro. Opa! Tem outro correndo. Já, você chegou. É. Essa é muito boa. Essa. Essa é meu preferido aqui. Ah é? Parece uma corrida, né? É, parece mesmo. tá fingindo? Calma, calma, calma. A sua cabeça. meu Deus. Não sei. A, segurança... coisa, a coisa é que tem, tem bastante. Tem, tem pessoas que fazem isso como um show, tipo, eles são falsos alunos. É... elas eles chegam e tipo. É... Eu ia fazer isso, né? Uh -huh. seria muito engraçado para fingir que você tá engraçado. Aham. Uh -huh. Porque... Tipo, tipo ele né eu imagino que ele tá fingindo véio. porque ele tipo caiu é. mas não caiu tão forte é. que ele não pode mexer e parece é. que ele não tá sei lá como se unconscious aham unconscious, unconscious. inconsciente inconsciente ah. eu não é. sei eu acho que ele desmaiou de nervoso é eu acho uh -huh. que ele desmaiou Pode, Pode ser. ser. Pode ser. Tem calor também, não sei como é. É, é isso. Não sei. Porque essa, essa prova é quatro horas, eu acho. Quatro horas e meia. É. E... e com muita preparação uh -huh. nas semanas, nos meses antes, né? Muito estressada, eu acho. Nossa, e quantos anos tem a maioria desses jovens que... É, acho que eles teste? acabaram de se formar. Ok, S tipo 18, 19 uh -huh. 17 17 é, é no último ano do ensino médio, é no terceiro ano que você faz Ah, é. entendi No último ano pra entrar nas faculdades Tá Então, esses é assim, em todas as partes do Brasil, né, é uma comparação uh -huh. dos vídeos É, acho que sim Aqui, aqui eles estão tentando, tipo, tem alunos tentando entrar e no outro lado tem as pessoas tentando fechar a porta ok? Ah, é? Uh -huh. Ah, então isso é dentro do, do, da estrutura? Acho que sim Abre! Abre! Abre! Abre! Abre! Abre! Opa! Nossa, é quase um tipo riot. riot uh -huh. Protesto, um né? protesto Ah, isso, isso também é muito bom Mas é tão dramático tipo... É Opa <risos> <risos> Nossa, okay. ela vai morrer <risos> tipo, no último minuto é. A gente Conseguiu entrar no prédio depois do fechamento dos portões? A gente está vendo uma moça. Ela continua insistindo, ela está tentando entrar no local de prova. A gente vê aí um começo de confusão com o policial militar. São estudantes que ficaram do lado de fora. Opa, ela conseguiu! Há seguranças que estão não, acho que elas não vão lá. Uh -huh. não ter conseguido entrar. Ela chegou atrasada. Opa! Opa! Opa! Chegou. E ela está nesse momento é, sendo contida pela segurança. nossa Duas vezes entre as grades. Meu Deus. Vamos acompanhar aqui. O que eu não entendo sobre sobre esses vídeos é como você pode ter uma prova tão importante. Eu iria chegar uma hora antes da prova. É... Só para ter certeza que eu ia chegar na é... hora certa. E ninguém vai zoar vocês. Sim. Né? Nossa. Tipo. É, mas todo mundo. É... Os americanos têm. Pessoas assim, né? Mas é muito engraçado que tornou popular, tipo, torcer pro sucesso, para para fracasso de certas pessoas. Né? Ah, eu tinha um amigo no, no Brasil que ele ficou no outro lado da rua com um cooler cheio de, Era ah, de cerveja. Ah, é? bebendo aí, assistindo. Nossa! <risos> é, é sempre legal, não ter nada pra fazer isso, ver as outras pessoas que vão vão para um teste ou sei lá, algo muito importante, né? Aham. Uh -huh. Nossa, Mas muito é, engraçadinho Também é, para mim não faz sentido, tipo, eles não precisam ser tão tão estritos sobre é, é. Chegando bem na hora Mas imagina o que ia acontecer se eles não estivessem tão estritos, né? É, Todo mundo chega ia, muito ia muito chegar, uh -huh. tipo, com duas horas tarde ou próximo dia, sei lá uh -huh. Eu conheço brasileiros, não é algo mal, <risos> é um, um estilo de vida mais descontraído uh -huh. É mas Imagina. eu adoro, mas eu, eu entendo porque uh -huh. faz sentido, pelo menos. É. Escola pra assistir de camarote a galera chegar atrasada. Ó, oh, chega com certeza eu, eu fazeria isso. E veja, esse não perde a oportunidade mesmo, hein? Olha a cara desse jeito. <risos> e quem se lembra da Milena Maconheira? Uma reportagem normal da Globo mostrando a opinião da galera sobre a prova, até que chega uma garota totalmente brisada e veja. Portões vão ser fechados. Quem não chegar até lá, fica do lado de fora. Então, eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje e pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi alguns minutos, <risos> Ah, pelo sol! Chapiel tá... disse sono. Tá nublado, então, perdi tempo. <risos> é. perdi <o> tempo. <risos> Olha lá, Se tu me dá se correr, não precisa nem fazer a prova que... <risos> A gente Opa É esperar os fogos de Copacabana e os atrasados do Enem É atração turística de São Paulo, do Rio do Brasil É é mesmo uh -huh. uh -oh, Opa Então, viu quantas câmeras Nossa. Quantas pessoas gravando Ok, vão lá, te ele tá fingindo, então. Uh -huh, Aham, cara. É. <risos> Chariots of Fire. Hoje uh não! Hoje não! Ah, uh, hoje não! Nossa, abre, abre! Ah, mas eles são falsos, né? É, é. E dá, ninguém dá, antes estava usando mochila e sim, eu Sim, tava... sim. E dá, dá para perceber quando eles realmente é. estão tristes. Ah, oh, por favor, é, abre! Não! De, de joelhos, tipo, ah, não, é. eu perdi. <risos> Gente, que coisa isso. É. Mas, uh, mas, enfim, agora você. Você conhece os atrasados é. do Enem do né? É. Quero torcer muito pelo sucesso deles <risos> na próxima volta ao Brasil. É. Com cerveja estupidamente gelada, trincando uhum. é. Vai ser um show como o carnaval É, é. <risos> Então gente, é isso uh, Espero que vocês tenham uma boa semana E Gavin, obrigado por vir Obrigado a você, Não, foi uma mano. surpresa e gostei bastante <risos> Eu sei um pouco mais da cultura brasileira é. então é. E se vocês estão aprendendo inglês Eu tenho um canal onde ele aparece dicas de inglês é, e para é. falar um pouco mais sobre o caminho inverso de a nossa aprendizagem do português sim, também sim. Então é isso aí Então é isso gente, tchau tchau Peace